Se você quer construir, desenvolver, coordenar e aplicar treinamentos incríveis, esse vídeo é para você. Se você quer ter ações de desenvolvimento que gerem muito impacto, fique ligado, porque eu quero compartilhar com você um jeito de olhar diferente. Um jeito de olhar com a ótica do participante, com a ótica do profissional, que é a razão de ser da nossa atuação, porque uma empresa só existe. Porque um dia, alguma pessoa tomou uma decisão de atender necessidades de outras pessoas e foi agregando pessoas, com uma visão, com um propósito. E essa organização foi se desenvolvendo e as pessoas foram fazendo parte dela, investindo na sua carreira. E esse é o público né? que a gente atua, que boa parte de nós atuamos aqui nas empresas. Então eu quero que você reflita muito nesse vídeo sobre tudo que nós vimos nos episódios anteriores porque esse é o sexto episódio de uma websérie em que nós estamos gerando insights, provocações de como podemos melhorar a nossa atuação como profissional de treinamento e desenvolvimento. E chegou o momento de dividir com você uma ferramenta prática para que você consiga sair daqui e aplicar imediatamente em alguma trilha de aprendizagem que você hoje já possui ou que você precisa desenvolver. Vamos lá? acaso já aconteceu com você de receber alguma solicitação de um treinamento por um líder na sua organização, ou se você é um consultor, um treinador de alguém que queria contratá-lo e disse preciso de um treinamento de liderança que trabalhe esses e esses temas. Você foi lá, desenvolveu esse treinamento, aplicou, fez uma avaliação de reação e você conseguiu perceber o impacto que esse treinamento gerou no negócio? Será que o profissional estava engajado? Será que esse treinamento era realmente o que o profissional precisava? Então eu quero convidar você a não olhar apenas para o tipo de solução de aprendizagem que você tem para oferecer. Mas eu quero convidar você a olhar o que acontece com o profissional antes dele chegar até o treinamento. Até para você se perguntar, será que o jeito que ele foi engajado, Será que a forma como ele percebeu a necessidade de participar de um treinamento foi a mais adequada? Será que o treinamento era realmente adequado para aquele público-alvo, para aquele profissional, de acordo com o nível de maturidade dele? Como foi a jornada desse profissional? Você vai perceber uma imagem agora que eu vou mostrar para vocês, que é como muita gente quer que os profissionais naveguem na sua jornada colocando um caminho, esse é o modelo mais tradicional, onde a gente parte da premissa de que aquele profissional tem que aprender isso daqui. E eu sou um expert e eu vou transferir conhecimento para esse profissional. Esse é o modelo do ensino mais tradicional, onde você tem um professor e um aluno. Só que a gente sabe que o mundo mudou, que a dinâmica das relações tem mudado com digitalização, com transformação digital, e esse poder deixa de estar em um instrutor, em um expert, e passa a estar descentralizado. A internet proporcionou isso. Hoje, o profissional, ele consegue aprender não só em sala de aula, mas ele aprende através das interações, através daquilo que ele observa, ele aprende o tempo todo, através dos seus mentores conscientes ou inconscientes. Às vezes ele nem sabe que tem um mentor, mas tem alguém que ele segue como referência dentro de uma organização ou na sua vida. Então eu quero convidar você, nesse momento, a olhar com a ótica do participante, com a ótica do profissional entender quais são os cinco estágios que o profissional passa para se desenvolver e ter resultados. A primeira etapa, o primeiro estágio da jornada de desenvolvimento do profissional é a descoberta e o reconhecimento da necessidade. Eu me lembro que há 16 anos atrás, quando eu tomei a decisão de aplicar treinamentos, de realizar palestras, eu chegava nas empresas e tinha muita informação, tinha muito conhecimento que as pessoas não sabiam, que era novidade. Hoje, eu chego com diversos grupos, em diversas empresas, muita informação não é mais tão nova. O desafio está... Em como selecionar as informações, transformar isso em conhecimento e aplicar. Esse é um dos papéis que a gente tem. Claro que a gente vive um momento de transformação digital, tem muita coisa acontecendo, né? tem muita novidade é, por aí. Só que o que eu quero dividir com você é que o conhecimento deixou de estar nas mãos de apenas algumas pessoas... E hoje está descentralizado. Qualquer pessoa com celular na palma da mão consegue aprender e se desenvolver. Isso muda consideravelmente a nossa dinâmica para aplicação de treinamento, de ações de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa parar de olhar apenas com o nosso óculos, com a nossa visão e olhar a ótica do profissional, porque pode ser que quando ele chega em um treinamento presencial, online ao vivo, quando ele vem participar né, de alguma trilha com peças assíncronas, ele já buscou informação, ele já tem referências, ele já se desenvolveu. Por quê? Porque o aprendizado se dá pelas relações. Aliás, vamos relembrar os conceitos com base nos estudos que é chamado pirâmide de aprendizagem ou cone de aprendizagem que eles constataram nesse estudo que 10% daquilo que a gente lê a gente lembra 20% daquilo que a gente ouve a gente consegue guardar 30% daquilo que a gente vê e 50% daquilo que a gente vê e que a gente escuta ou seja, que a gente consegue perceber só que quando a gente fala alguma coisa, a gente lembra 70%. E quando a gente discute, ou seja, quando a gente faz alguma coisa, a gente lembra 90%. Por isso que o aprendizado vem da prática. É daí que surge aprendizagem ativa, que eu deixo de ter o poder em alguém que chega transferindo conhecimento e o poder passa a estar no participante, passa a estar no profissional aonde a gente precisa criar as condições para que esse profissional se desenvolva. E a gente passa a ter treinadores, claro, que levam conhecimento, que ajudam a desenvolver habilidades, mas que criam as condições para que os profissionais aprendam. Então o meu convite é fazer você agora pensar como o profissional da sua empresa pensa. Por isso eu quero falar com você sobre cinco estágios da jornada de desenvolvimento do profissional antes de se desenvolver, é descobrir e reconhecer que ele tem uma necessidade. Essa é a primeira fase da jornada. A partir disso, ele vai buscar, vai encontrar uma solução. E essa solução pode ser um treinamento que a universidade corporativa que você representa oferece, um treinamento que a empresa disponibiliza, um curso que ele foi é, buscar no mercado, Pode ser uma conversa com um amigo, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa. Depois disso, ele decide se desenvolver e ele vai treinar. Ele parte aí para a terceira etapa, que é a etapa onde ele vai treinar e se desenvolver. É o momento onde os treinamentos são aplicados muitas vezes, o momento onde as ações e de desenvolvimento são aplicadas. Depois disso, ele passa para a quarta fase, que é colocar o aprendizado em prática e conseguir transformar aquilo que ele... Aprendeu, se desenvolveu em resultados e a última fase é avaliar os resultados. Imagina que você é um profissional que passou por essas cinco fases, descobriu e reconheceu uma necessidade, primeira fase, depois você encontrou uma solução, depois você treinou e se desenvolveu, depois você colocou em prática o seu aprendizado e depois você avaliou os resultados, depois você volta e compartilha com as outras pessoas. Esse é o ciclo. E por que eu estou contando isso para você? Porque enquanto o profissional está descobrindo e reconhecendo uma necessidade, ele está buscando uma solução, é onde acontece o pré-treinamento. É onde a gente precisa ter ações de engajamento. Ter ações é, onde a gente faz com que o profissional perceba aquilo que ele precisa desenvolver e com isso tem objetivos claros de aprendizagem. Depois ele vai para o treinamento. É onde nós vamos dar as condições, onde nós vamos criar soluções, trilhas de aprendizagem incríveis que gera impacto, depois disso vem o pós treinamento, onde a gente vai proporcionar ações de apoio, aonde a gente vai disponibilizar formas de os próprios profissionais possam ser multiplicadores, possam ser guardiões da, da cultura, guardiões de um método de determinados processos, guardiões da governança, enfim, e depois a gente vai criar formas de avaliar os resultados. O que eu quero convidar você a fazer nesse exato momento é escolher um profissional da empresa que você representa ou quando você for aplicar uma solução de aprendizagem antes de pensar no treinamento em si, na peça que você vai desenvolver, pode ser um infográfico, pode ser uma videoaula, pode ser um mapa mental, pode ser qualquer coisa, pode ser um playbook, que você olhe para o profissional, entenda como ele pensa. Isso vai te ajudar a ter mais empatia e vai te ajudar a criar uma jornada incrível. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e vocês vão perceber que tem muita gente que quer que os profissionais para se desenvolverem sigam essa jornada. Uma jornada às vezes única, uma trilha, lá atrás até funcionava isso. Hoje o profissional ele quer fazer diferente, ele quer ter várias possibilidades, tanto que você vai enxergar. Na imagem que eu vou mostrar para vocês, o que a Universidade de Michigan fez. Eles criaram para os universitários vários caminhos, são várias jornadas. E é isso que nós profissionais precisamos fazer. A gente precisa entender como o profissional aprende, como ele se desenvolve, como ele pode se desenvolver, e criar condições, criar ações e trabalhar nos touch points da jornada. E o que são touch points? São todos os pontos de contato que o profissional tem para se desenvolver para reconhecer as suas necessidades, quando ele vai avaliar os resultados. Vamos imaginar o seguinte, agora você vai escolher um profissional, algum público-alvo da empresa que você representa, ou alguma empresa que você venha desenvolver um projeto, um trabalho. Você vai se perguntar, na primeira fase da jornada, onde o profissional precisa descobrir e reconhecer a sua necessidade, como que funciona hoje? Então, faça algumas perguntas hoje, quais são os indicadores de sucesso? Como que você sabe se o profissional reconheceu essa necessidade? Por exemplo, a empresa tem um modelo de avaliação 360? Hoje existe uma rotina de feedback estruturada? Que tipo de ação hoje você faz para fazer com que o profissional perceba isso? Ou como que a empresa funciona? Ou como que o profissional percebe isso? E aí você vai já sacar que talvez você nem atue nessa etapa, mas você pode atuar. Você pode atuar de forma mais estratégica. Quais são as experiências positivas que o profissional tem nessa etapa? Quais são as experiências negativas? E quais são as possíveis melhorias? O que você pode melhorar nessa etapa? Como você pode atuar? Então a proposta para você é pegar as cinco etapas da jornada e responder essas perguntas. Vamos agora partir para a segunda etapa. Imagina que esse profissional agora que já tem uma necessidade percebida, ele precisa encontrar uma solução. Como que funciona hoje na sua empresa? Hoje está claro para o profissional quais são as trilhas que ele pode seguir, hoje o conhecimento de alguns processos, informações sobre a cultura, valores da empresa, Preciso conhecer sobre o portfólio. Preciso saber com quem eu me relaciono aqui dentro da companhia para eu conseguir tomar alguma ação. Essas informações, elas estão fáceis? Como que esse profissional encontra isso? Quais são os indicadores de sucesso de que o profissional se engajou? Se engajou para buscar uma solução. Quais são as experiências positivas que ele tem? Quais são as experiências negativas? E quais são as possíveis melhorias? Percebe que... Descobrir e reconhecer a necessidade, encontrar uma solução do ponto de vista do profissional, pode ser que você nem atue nessa etapa. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar para aplicar um treinamento, o profissional chega lá e fala, por que, que eu estou aqui? Às vezes ele não fala, ele fica se perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui, tem uma série de coisas para fazer, eu não entendi por que, que eu estou aqui. Ou seja, não gerou engajamento pré-treinamento. Esse profissional não entende por que, que ele está ali. Ou, às vezes, as ações de treinamento estão centralizadas. E aí todo mundo fala, ah, precisa treinar? Envia para a área de treinamento. Envia para o RH. Não. Treinamento é responsabilidade de todos. Claro que alguns têm responsabilidade direta. Por quê? Porque o líder, muitas vezes, precisa passar determinada informação. Às vezes, determinada informação está com par. É a partir daí que a gente passa para a terceira etapa que é o momento onde o profissional treina e se capacita e aonde é nós aplicamos treinamentos. E eu lhe pergunto, como hoje você aplica os treinamentos? Como que funciona? Hoje você aplica os treinamentos multiplataforma? Você disponibiliza é, acesso a conteúdos por videoaulas, por peças assíncronas, como por exemplo, infográficos, materiais de apoio? Como que funciona isso? Hoje, quais são os indicadores que você tem que um treinamento teve sucesso? E aqui a gente normalmente usa avaliação de reação, que você avalia a reação do participante. Você pode medir o NPS, que é qual a probabilidade de ele recomendar esse treinamento a um amigo ou parente. Só que a gente vai falar já já de outras possíveis avaliações. Quais são as experiências positivas que o profissional tem no treinamento hoje? Quando ele entra na plataforma, quais são as experiências negativas? E quais são as possíveis melhorias? Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente desenvolve muitos projetos que envolvem várias ações de desenvolvimento. E antes de a gente cadastrar os participantes numa trilha em EAD, a gente faz um processo de onboarding. A gente engaja as lideranças, a gente engaja as, as áreas e a gente mostra para o profissional como ele pode aprender. Ao invés de simplesmente cadastrar na plataforma, ele tem que fazer um curso. São possíveis ações de melhoria que a gente pode fazer, que você pode fazer. Ações proativas. Tem muita gente que é reativo, que é a história do customer service, né? Vamos pensar do ponto de vista você como cliente. Cliente numa empresa, você vai lá e entra em contato com uma área de atendimento ao cliente quando você tem um problema. Só que tem empresas que hoje tem uma cultura customer experience, que é o quê? Ter ações proativas que geram desenvolvimento. Muito bem, imagine então que você já pensou em possíveis melhorias com base em tudo que a gente compartilhou, Agora você precisa se perguntar, na quarta etapa da jornada, que é quando o profissional coloca em prática o aprendizado, como que funciona hoje? Hoje você disponibiliza peças de apoio, ele tem mentores que ele pode depois contar, o gestor entende o que o profissional está aplicando, como que funciona? Quais são os indicadores de que o profissional aplicou? Quais são as experiências positivas aqui, quais são as experiências negativas e quais são as possíveis melhorias? Aqui normalmente a gente, por exemplo, pode aplicar uma avaliação 360 onde o profissional pode responder um questionário e uma avaliação de como ele aplicou o aprendizado e os pares também. Você pode medir o nível de conhecimento declarativo, né? se a gente está avaliando o nível de conhecimento com exercícios, com alguns testes, embora eu acredito muito no desenvolvimento de habilidades não só em adquirir conhecimento, mas pode ser que você precise certificar o profissional em determinadas questões. Depois disso, como que ele avalia o resultado? E esse resultado não é só da aplicação prática. Esse resultado é legal. Qual que é o ROI disso? Qual que é o retorno sobre o investimento que eu tive de tempo, não só dinheiro, que é o recurso mais precioso, é o tempo. Se esse vídeo não for legal, eu posso chegar para você, né? Se você investiu o recurso financeiro para estar tá aqui, e devolver o seu dinheiro, mas o seu tempo eu nunca mais vou devolver, o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Mas chega nesse momento, se a gente definiu claramente os objetivos de aprendizagem, quais, in, qua, qua, quais indicadores da empresa que podem ser impactados, a gente consegue avaliar o ROI, a gente consegue medir o retorno sobre o investimento. E aí você começa a pensar, como que funciona hoje a avaliação de resultados das soluções e das trilhas de aprendizagem que eu aplico? Quais são os indicadores que você usa para medir o sucesso daquilo que você está propondo? Hoje, as experiências são positivas? Quais são? São negativas? Isso envolve até a tecnologia que você usa, o momento em que você avalia, como que você cria esse engajamento pós-treinamento e o que você pode melhorar. O que você pode melhorar nessa etapa? Portanto, eu quero convidar você para facilitar essa atividade a pegar o link que eu estou colocando aqui para você, ou então pausar esse vídeo. Se você estiver assistindo no computador, colocar um celular para pegar via QR Code uma ferramenta. Se você estiver no celular, copie esse link para você baixar uma ferramenta que é uma ferramenta para você mapear a jornada de desenvolvimento do profissional com base nas cinco etapas e pensar o que você pode melhorar. Faz isso. Coloca o óculos do profissional, o óculos de um potencial participante de uma ação de desenvolvimento. E aí depois você volta para a sua posição e aí você vai se perguntar, né? você vai olhar com a visão do profissional e aí você vai se perguntar com a sua visão como profissional de treinamento e desenvolvimento. O que, que eu posso melhorar? O que, que a gente já faz bem? E que tipo de ação eu vou tomar? meu convite para você é que você baixe essa ferramenta e mais do que isso, aplique. Por quê? Porque o aprender está no fazer. E aí você vai perceber que após você melhorar a jornada de aprendizagem, com os touch points, com todos os pontos de contato e com ações proativas, você pode ter sucesso com o que eu vou chamar aqui de pirâmide de sucesso do treinamento, onde tem três níveis. O primeiro deles é aquele em que você vai se perguntar, Satisfez a necessidade do profissional? Será que ele conquistou o objetivo? Segundo nível, fez sentido para ele? Será que ele encontrou o que ele precisava? Foi agradável? Ou seja, ele se sentiu bem na jornada? Só que você não para por aí, porque você também vai olhar a pirâmide de sucesso do profissional, que é o que a gente está trabalhando. E aí ele vai se perguntar, eu me senti útil? Ou seja, ele vai querer perceber que ele está produtivo. Ele vai se perguntar, será que eu sou reconhecido? Porque o profissional quer se sentir valorizado, ele quer se sentir importante. E ele vai se perguntar, eu tenho novas perspectivas, eu estou crescendo? Por que, que eu estou trazendo essa pirâmide com os três níveis? Porque o que motiva o indivíduo tem a ver com crescimento, tem a ver com se sentir importante, útil, contribuindo. E se você juntar todas essas coisas, melhorar as soluções de aprendizagem e a sua atuação como profissional, você vai ter muito resultado. E eu espero que você tenha tido alguns insights muito importantes e possa sair daqui hoje, aplicando e tendo melhores impactos. Agradeço muito ter compartilhado com você esses insights e cumprido o nosso propósito, que é transformar pessoas evoluir negócios e contribuir com o um mundo melhor. Até a próxima, um grande abraço!